Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem vinda bem aqui ao nosso canal. Se você é novo por aqui, é um prazer receber você. É, explicando que esse canal é um canal voltado para o autoconhecimento, para a autocura, para o empoderamento pessoal. Aqui nós falamos de física quântica, de física relativística, de neurociência, epigenética. E, sobretudo, nós trabalhamos no, no intuito de levar é, conhecimentos que possam te ajudar no teu autoconhecimento, fazer você ser uma pessoa melhor, a você conhecer como você funciona, seus pensamentos funcionam, seus pensamentos operam, seus sentimentos e como você pode, a partir da, da elevação da sua vibração, criar uma realidade que seja mais favorável para você, mais saudável, saber como se libertar dos medicamentos químicos, viver uma vida natural, como o pai da medicina dizia, fazendo o seu alimento o seu próprio remédio e do seu remédio o seu próprio alimento. Se você gostar do conteúdo, lembre de curtir, compartilhar e se você tiver uma pergunta, deixe a pergunta aqui porque na TV Saúde Quanto que é esse programa de hoje eu respondo uma pergunta toda semana e eu escolho as perguntas aí nos comentários. Então deixe uma pergunta interessante, quem sabe eu estarei contemplando você na próxima semana. E a pergunta de hoje é bem interessante. É a pergunta da Guta Gomes, né? Ela fala o seguinte, professor. Como faço para ficar conectada com essa firmeza de pensamentos, confiança o dia todo? Quando eu estou te ouvindo, fico com muita fé. Horas depois, eu já volto às dúvidas. Me ajude? Quero mudar. Guta essa pergunta é sua. É uma pergunta de praticamente todas as pessoas. De mim mesmo, porque o que eu ensino para vocês aqui, eu estou ensinando para mim mesmo. né? Então, é... Primeiro, é importante a gente entender que nós, seres humanos, somos cíclicos. Né? A gente não consegue se manter o tempo todo do mesmo jeito. Tá? E é importante também saber que nós, temos, nós somos guiados por memórias. Então, o nosso cérebro é praticamente uma recordação das experiências passadas. E ele é um simulador. O que é que o cérebro faz? Você não tem como parar o cérebro de trabalhar. A mente né, que faz o cérebro... É, a, a, coloca o cérebro em ação né? ele fica simulando né? porque o que, é que acontece nós, né, todas as experiências que nós vivemos desde o útero da nossa mãe estão gravadas no nosso cérebro é, em arquivos né, banco de dados que eu costumo chamar de softwares né? é, e nós temos digamos assim as nossas prerrogativas ou seja, o qual é qual é o instinto mais importante nosso É o instinto de sobrevivência. Então, por isso que o cérebro é quase um defeito neurológico, de acordo com os neurocientistas, ele tende a simular e dar mais atenção aquilo que nos ameaça. Aquilo que não deu certo na nossa vida. Aquilo que gerou sofrimento, que gerou trauma. E aí é onde está o segredo da coisa, viu, Guta? É, eu entendo agora com clareza aquela passagem bíblica que Jesus diz, orai e vigiai. Orai poderia ser também meditai, né? porque na oração e na meditação, né? quando nós estamos conscientes, nós estamos no presente. Então nós não estamos é, nos conectando aos lixos emocionais e mentais do passado, que é muito comum acontecer isso. E vigiar é vigiar é o quê? Vigiar você mesmo, vigiar a mim mesmo. Então nós precisamos estar vigilantes, porque na maioria das vezes nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos os maiores sabotadores, somos nós que puxamos nossos tapetes. Por quê? Porque nós estamos presos às experiências negativas e o, cé o cérebro simula. E quando ele simula, você não sabe a diferença se você está vivendo aquela realidade ou se você está imaginando. Né? No momento que você pensa, você começa a criar a química daquela, é, associada àquela experiência. Né? E essa química é chamada de emoção. Né? É emotion, né? Então é, é energia. No inglês, emotion, quer dizer, é energia em movimento, né? Então, emoção é energia em movimento. Então, o que acontece é que nós precisamos estar criando, né? primeiro entender que nós flutuamos, né? Uma pessoa, em um minuto, é, é, é comum uma pessoa, entre 6 a 8 segundos, ela, ela, ela se, des, se desligar. Você está lendo um livro, de repente vem um pensamento. Então você tem que estar tá muito né, centrado, buscar aumentar o seu tempo de presença para que você aumente a sua inteligência emocional, a sua inteligência positiva. Então uma das coisas que eu mais recomendo é a meditação. Outra coisa que eu recomendo é a leitura de livros que te empoderem, livros que tragam você para esse caminho da transformação. As afirmações. Se você for lá no meu Instagram, todo dia eu estou criando, colocando um comando quântico nesse período. Da quarentena, você vai encontrar todos os dias no meu, Insta, no meu Instagram uma frase e uma interpretação da frase que é exatamente para dar um comando para você. Você tem que dizer seu cérebro para onde ele vai. Se você não disser para onde ele vai, né, ele vai para o lugar onde você não deu certo. Ele vai para o lugar onde você sofreu, ele vai lugar para o lugar onde você se decepcionou, ele vai para o lugar onde você se traumatizou. Então a primeira coisa é você entender que ele tem esse comportamento automático, você é que tem que redirecionar ele. Então, por exemplo, a prática da gratidão, ela é considerada assim, uma prática é, extraordinária porque é, ela funciona praticamente como um antídoto, né? a gratidão funciona como um antídoto é, para é, as baixas energias, para as baixas vibrações, então acorde, quando você acordar é um momento que o, o cérebro vai trazer a negatividade, é muito comum o ao dormir, e aí você entra com a gratidão, é, é o antídoto, então se você começar a trabalhar, a, a fazer isso, é, digamos assim, sistematicamente né no dia a dia outra coisa é você respirar é você ter cuidado atenção na sua respiração pensamentos muito óbvio se você não tem controle sobre ele aí ó inspira no baixo vento bota a mão na barriga inspira segura até cinco segura um pouquinho solta contando até cinco, se quiser expande um pouco mais a expiração que lhe dá sensação de relaxamento mais rápida. Então tudo isso são artifícios que nós podemos usar, ou seja, orar e vigiai. É, atividade física é muito bom, banho de sol para aumentar a imunidade, aumentar a atividade é, é, do seu sistema imune no seu corpo. É, então são é, práticas como Yoga, Tai Chi Chuan, tudo isso nós precisamos aumentar o estado de presença, entender que nós oscilamos. A questão é você oscilar para a negatividade, é você oscilar para esses padrões é, que te puxam para o buraco, literalmente, puxa para o lugar onde você tem menos energia. tá? Então entender que a oscilação ela existe, a questão é você não ir para esse campo da negatividade, é você se auto-vigiar, é, é você estar atento para onde você está indo, e você procurar redirecionar assistindo bons conteúdos, ver, procurar bons filmes, cuidado para ficar ouvindo muita negatividade, isso vai deixar você, o primeiro fragiliza o seu sistema imune, e outra você ativa esse circuito da sobrevivência, que vai fazer com que você é, tenda a ir para esse lugar, né? onde você perde a confiança, onde você perde a sua força, então identificou alguma mudança de padrão, entra né, no espectro da gratidão, por quê? Porque agradecer é uma forma de você mudar a química do seu corpo. Você sai dos hormônios de estresse, você vai para a ocitocina, você vai para a serotonina, você vai para dopamina, né? Vem sendo estudado em Harvard como a ciência da felicidade, tá? Então, faz isso, orar e vigiar, meditar, aumenta o tempo de meditação também. Eu vou deixar uma indicação para vocês aqui, ó. É um momento muito bom para você ler esse meu, meu livro, né? Que é um best Dê um salto quântico na sua vida. É um livro... Tenho, toda semana eu recebo depoimentos espontâneos Lá no, no, no, no meu Instagram ah, Dá uma olhada lá Então, ele tem um processo de transformação Conhecimentos que levam à transformação né? Como treinar sua mente Para viver no presente e fazer o mundo Conspirar a seu favor Então esse livro é um bom antídoto para você tá? E você, nós estamos in, Inclusive nesse momento agora especial A gente está com a promoção desses dois livros Esse aqui é Reflexões Quânticas para Viver Melhor Nesse tema o processo de transformação eu vou perguntar quem é você no primeiro capítulo, no décimo primeiro capítulo eu vou perguntar quem é você de novo. Se você fizer os um exercício, cada, cada exercício tem, cada capítulo tem dois exercícios, tem muitas frases de empoderamento, tá? você vai receber inclusive um áudio com as frases de empoderamento que tem aqui, né, com... A sonora de Daniel Nancai Você vai receber a Meditação da Gratidão de Bônus Ao comprar o livro, tá? Então, e vai receber uma música minha Que eu sou compositor também, né? Então, e esse livro aqui é um livro diferente Não é um livro para você ler normalmente pai por pai Você faz assim, ó Por exemplo, eu vou, vou mostrar aqui para vocês né? Vamos imaginar algo aqui Então vamos, vamos nos conectar numa mensagem que, te, que esteja associada à temática de hoje. Então você faz isso né? e você abre a página. Né? Bom, aí a, a, o que veio foi exatamente isso. Comece o dia com uma saudação ao sol. Se estivesse chovendo, saúde também é a chuva. Escolha não ser apenas uma parte consciente do universo, mas ser o veículo consciente, pelo qual o universo se expressa através de você. Então veja que a, a frase que eu escolhi, né? é, escolhi aleatoriamente, eu abri o livro aqui né? aleatoriamente, ela tem a ver com exatamente o que nós estamos falando, ou seja, é, escolha não ser apenas uma parte consciente do universo, mas ser um veículo consciente, pelo qual o universo se expressa através de você. Para que isso aconteça, você tem que estar mais no presente, você tem que estar vigilante a qualidade dos seus pensamentos, e aí sim você vai estar co criando uma nova realidade, tá? Você vai, é, é, é, vou pedir para a nossa equipe colocar o link aí na descrição, mas você pode colocar no comentário, eu quero, porque aí nossa equipe coloca o link, tá? Você vai receber esse livro em casa, os dois livros com esses bônus que eu falei, Meditação da Gratidão, é, o, o, o, o, os slides com as frases de empoderamento com trilha sonora, é, e vai receber também uma música, uma composição recente minha, com um conteúdo muito, muito bom também para você. Tá? Então você vai receber isso aqui por R$ 87,00, e o frete é gratuito ainda mais. Então estamos aí com essa super promoção. E aí eu indico para você exatamente isso. A leitura de qualidade, de, de, de empoderamento. São estratégias que você pode usar. Para nesse momento da quarentena, você aproveitar para evoluir, para se instruir, para se autoconhecer. Se gostou, deixa aí o seu like, compartilhe o nosso vídeo, assina o nosso canal é... e deixa aí o seu comentário. Se tiver uma pergunta bacana, deixa aí, quem sabe eu estarei respondendo na próxima semana. Um grande abraço para você!